Oi, hoje é o último dia de teste do Pix e a partir de amanhã ele vai estar disponível para qualquer pessoa que quiser fazer transferências por meio dele. Então hoje eu vou te mostrar na prática como que tu vai fazer para criar tua chave Pix e também a gente vai fazer uma transferência de um banco para outro para te ver como é simples e seguro fazer essa transação. Eu já tenho um vídeo aqui que explica mais detalhado o que é o Pix mas basicamente ele é um sistema de transferências assim como o TED e o DOC são. O diferencial do Pix é que tu vai poder fazer uma transferência 24 horas por dia em qualquer dia da semana. Mesmo que seja feriado ou dias não úteis, como sábado e domingo. Então agora eu vou abrir o aplicativo do meu banco aqui e vou cadastrar uma nova chave Pix para te ver como é. Então você vai até o aplicativo do banco... E aí procura pelo menu Pix. Dentro desse menu Pix, tu vai ter a opção de pagar, transferir ou cobrar alguém. E aí junto com essas opções, tu vai ter o menu de Minhas Chaves, que é onde tu vai cadastrar suas chaves Pix. Eu recomendo que tu cadastre uma chave Pix em cada banco pra te poder fazer transferências grátis entre suas contas em bancos diferentes, sem precisar pagar um TED ou um DOC. Então, como eu já tenho aqui uma chave cadastrada, eu vou cadastrar uma chave nova. Então, eu vou em Registrar Chave. E aí, eu vou poder escolher entre o CBF, o número de celular, o e-mail, ou uma chave aleatória, que é o próprio aplicativo que gera. Como eu já tenho uma chave cadastrada nesse banco, eu vou criar uma chave aleatória. Então, eu clico em Chave Aleatória, Registrar Chave, e a minha chave está registrada. Essa chave é o código que eu vou enviar para a pessoa que quiser transferir alguma coisa para mim. Então ao invés dela precisar digitar o número do banco, o teu CPS, a tua conta, a agência, todas essas informações, ela só vai precisar digitar essa tua chave Pix e a transferência já vai ser feita automaticamente. Então agora que eu já cadastrei minha chave Pix, eu vou fazer uma transferência para vocês verem como é simples e seguro. Então eu volto para o menu do Pix, vou em transferir, aí eu informo o valor da transferência que eu vou fazer, nesse caso é um centavo. E aí agora eu vou precisar informar para qual pessoa vou transferir. Então eu vou colocar a chave Pix dessa pessoa, que é o meu irmão que está ali na sala e vai me avisar quando a transferência chegar lá. Então eu vou botar a chave dele aqui. Coloquei a chave Pix, vou clicar em transferir para este e-mail, que no caso a chave dele era o e-mail dele. Aqui vão aparecer então as informações para te confirmar a transferência o valor, o um centavo, que vai para o Gustavo Díceba e aí aparecem algumas informações sobre a conta que ele cadastrou que é o CPF, o nome da instituição, o tipo de transferência que é Pix e quando ela vai ser feita, que é agora só um detalhe, agora é a hora que eu estou gravando já é 9h27 da noite, então já está fora do horário comercial e hoje é sábado também então se eu fosse fazer uma TED eu não conseguiria fazer agora e eu teria que agendar para segunda mas já que é o Pix, eu consigo fazer ela agora então vou em transferir coloco a minha senha e aí a transferência está sendo realizada. Já entrou! Ele já me avisou ali que a transferência entrou, então está feita a transferência. Além de te mostrar como que tu vai fazer para cadastrar a chave e como fazer uma transferência, eu também quero te passar algumas informações importantes. A primeira delas é que nenhum banco está autorizado a cobrar pelas transferências PIX para pessoas físicas. As pessoas jurídicas podem haver cobranças, mas alguns bancos já se posicionaram e falaram que não vão cobrar então se por acaso tu for cobrado pode procurar o Procon que ele vai saber te orientar como proceder nessa situação a segunda informação é que se tu tem uma empresa tu também vai poder ter um Pix e aí as pessoas vão poder te pagar pelas coisas que elas compram na tua empresa pelo Pix e não mais por transferência ou pelas maquininhas e isso vai ser uma economia porque tu não vai mais precisar pagar a taxa de compras do débito ou crédito o terceiro ponto é que tu também pode fazer essa transferência do Pix através de um QR Code e agora eu volto pro celular aqui pra te mostrar Dentro do Pix tem a opção pagar, e aí tu vai poder escolher se tu quer pagar pelo QR Code ou pela uma chave Pix. Então eu clico em QR Code e ele abre a câmera para te escanear o QR Code da empresa que tu quer pagar. Além de poder pagar com um, um QR Code, também pode gerar um QR Code para que alguém pague para ti. Então tu vai em cobrar, e aí tu pode uh, delimitar um valor para já ir automático para essa pessoa, ou tu pode não especificar um valor, e aí ela vai poder escolher na hora de transferir para ti. Então eu vou em não especificar um valor. E aí ele vai mostrar as informações da minha conta, que é onde esse valor vai ser depositado, e então eu vou em criar QR Code. E aí ele cria um QR Code que tu pode compartilhar com a pessoa que vai transferir para ti. Eu fiz esse vídeo para te entender e saber como essa funcionalidade vai te ajudar bastante a partir de agora. Se por acaso tu ainda não tem uma chave fixe, eu te recomendo que tu faça pelo menos uma, porque isso vai ajudar tanto tu como as outras pessoas, que não vão mais precisar gastar com taxas de transferência para transferir para ti. É importante lembrar que se tu não tiver uma chave Pix, assim como tu não vai poder enviar transferências pelo Pix, tu também não vai poder receber. Então isso acaba atrapalhando as outras pessoas também. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu quero te pedir para deixar um curtir e enviar para algum amigo teu que tá com alguma dúvida sobre o Pix. Se tu tiver ficado com alguma dúvida, pode me chamar no direct que eu vou te ajudar. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!